Quanto é, senhor? 9,60. Dezinho. O que isso? Uma bala de troco. Eu não pedi bala, não, senhor. Eu quero o meu troco em, em espécie, moeda sonante do país. Eu quero... Gaita-vírus! É que eu tô sem troco. O senhor não aceita uma caixa de fósforos? Por que o senhor não pega a sua caixa de fósforos? O que foi que aconteceu? O negócio é... O falei o negócio é o seguinte, eu comi um sanduíche aí e atropelei aqui um refrigerante. Uhum. Na tabela da Sunab aí tá R$ 9,60. Eu paguei com R$ MR. Ele me veio com um troco aí com chiclete, charutos, bala, caixa de forja. Eu não quero isso, eu quero meu dinheiro. Gaita vives, senão eu vou reclamar na Vou porque a polícia... Afinal de contas, que país que nós estamos aqui? Calma, meu amigo, calma, calminha, calma. Calma, calma, calma. É um cacturufugues? Por que eu estou tá pensando calma? Calma, coisa nenhuma. Eu quero todo mundo de prova aqui, como homem aqui não quer é me dar meu troco, quer é me laraviar. Quer é me laraviar, que é me meu amigo, eu não tenho trocado. Mas, meu compadre, problema seu. Quem, quem não, não tem competência não se estabelece. Você sabe o que é? Olha aqui. Eu sou brasileiro, tenho meus documentos aqui, ó. Mas, que país nós estamos? Eu não estou aqui para ser roubado. O povo está cansado de ser lesado comigo, não. Meu amigo tudo isso por causa de 40 centavos 40, 40 centavos ou, ou 40 cruzeiros não é problema, não é a quantia de Mendes. o negócio é que vem 40 e 40 o povo vai sendo lesado e desse jeito não pode mais continuar, Diego o consumidor tá cansado de se roubar lá, uma uma de viado, co... aí, não. o consumidor, o que ele não quer levar é obrigado e o troco vem com desculpe ah, eu não, mano, eu não, eu não. Eu não certo, eu não tô certo eu Aqui estão seus 40 centavos de troco. tá vendo como vale a pena reclamar? Viu como é que. É? Me dá uma bala aí. Boa tarde. Boa tarde. Só se lembra de mim, né, não? É claro que lembro. Eu fiz aquele financiamento para pagar em 25 anos a casa própria. Ah, o senhor é um privilegiado, hein? Isso aí. E você que durante 10 anos eu vim aqui religiosamente, só se lembra? Pagar o um financiamento direitinho. Eu sou testemunha disso. O senhor nunca atrasou. Eu só queria saber agora como é que eu faço com o restante do financiamento. Muito simples. O senhor pediu um financiamento em 25 anos. Sim. Pagou 10 anos. Sim. Faltam 15 anos para acabar de pagar. 15... Pra acabar de pagar. É 15 pra acabar de pagar a casa. Por quê? A casa acabou ontem, dona.